O povo parece que está com medo do frio né, ou algo do parecido né mas Deus sabe todas as coisas as duas água nunca é demais né? glória a Deus aleluia vamos iniciar aqui irmãos é, a nossa meditação nessa noite a respeito do que Deus já está conduzindo, né? Que é. Nós voltarmos ao primeiro amor, é voltarmos às primeiras obras, é voltarmos à piedade, né? E. E eu creio que essa palavra fala de várias formas. Talvez você der para pensar, nós vai voltar o que, Senhor? Se nós nos analisarmos da nossa vida, nós deixamos de fazer muitas coisas no. no no decorrer da nossa caminhada, a gente deixa de seguir muitos exemplos bons, como é a própria Bíblia, e eu vejo também Deus falando assim, volta o que o meu povo era lá atrás, na igreja primitiva, a qual nós não conseguimos ver hoje. né Onde está aquela igreja? Aquela igreja que tinha tudo em comum, aquela igreja que tinha tudo em comum no partido do pão, né? na, na, nas orações, no evangelismo, aleluia. a Bíblia vai dizer que eles eram unânimes, né? ou seja, porque é o mesmo Espírito, como diz Paulo, que opera em um, opera no outro, não é um Espírito diferente, aleluia, apesar de que o Espírito retribui a cada um dons diferentes, mas é o mesmo Espírito que opera em, em tudo e em todos, né? Então, mesmo que seja formas diferentes de, de trabalhar Mas o alvo é o mesmo Aleluia. Isso jamais a gente pode deixar de, de entender Mesmo que Deus use o irmão cristiano de uma forma O irmão Zé Maria de outra Porque na igreja de Coríntios Estava tendo essas dissensões né? ah, Fulano ali tem um dom de cura Outro tem um dom de, de línguas Outro tem um dom de, de maravilhas e tal E estava tendo aquele negócio de um dom melhor do que o outro não tem dom melhor do que o outro, desde que eles não sejam para competição, né? desde que eles não sejam para somente ostentação humana, mas que seja para a glória de Deus, que seja para nós atingirmos o alvo que é salvar almas. Portanto, o escritor, da, da, se não me engano é Lucas, né? de, dos atos dos apóstolos, vai dizer que o Senhor acrescentava, né? todos os dias, aquela alma que deveria ser salva. porque Eles faziam tudo que necessitava para isso, eles faziam tudo de acordo com o Espírito Santo. Aleluia. E essas práticas nós temos que voltar. Né? Tem até um vídeo na internet onde o nosso companheiro lá, Samuel Mariano, fica com raiva quando aquele outro pastor fala que essa é a pior geração de todos os tempos. E eu acho que ele não está muito errado, não, porque realmente é uma geração bem fraca espiritualmente, essa que nós estamos vivendo. Não vou dar esse mérito de fraqueza só à igreja, mas também por causa de todos os problemas que nós passamos ao nosso redor, muitas das vezes nós fraquejamos. Mas Jesus vai dizer: Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor. Quando ele fala assim: Eu conheço o teu labor, ele está dizendo: Eu conheço a tua rotina. Eu sei que você busca todos os dias. Né? Mas volta. As práticas, né? Lá atrás. Né? Volta aqui. É, é, muitas das vezes não era o que talvez o que você fazia, mas o que eu estou dizendo aqui é, é olhar lá atrás. Nós, nós já dissemos isso aqui uma vez no culto de doutrina, onde nós estávamos nós estudando a respeito da graça irresistível. Né? Quando Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Né? É, é, é, Paulo não estava querendo que imitasse ele, mas que imitasse a Jesus. Aleluia. E se você imitar Jesus, você vai vendo que você vai retrocedendo no tempo, até você parar lá na igreja primitiva e ver o que, que eles faziam. Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender que a palavra que mais se usava nos primeiros capítulos ali é a palavra união, unidade, igualdade, é, é, é, unanimidade. Únicos, era, era, era parecido em todo A ponto de, eu, eu não me lembro quem que falou assim É esse povo aí que está trazendo todo essa, esse alvoroço é esse povo que está trazendo todo esse alvoroço não quer dizer, as atitudes deles chegavam a incomodar, fazer alvoroço Porque eles pregavam a verdade no meio de um povo corrompido E eu já falei isso aqui uma vez, irmãos Quando o evangelho parar de incomodar, ele vai deixar de ser evangelho essa é a verdade. Se deixar de incomodar o ímpio, ele deixa de ser evangélico. Se uma música evangélica, que se diz gospel, que se diz que adora Deus, se parar de incomodar o ímpio, deixou de louvar a Deus também. Porque infelizmente a, a, a verdade tem poucos amigos. E se você prega a verdade, você muitas das vezes você está achado de aquele que julga. Mas Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas tem já quem julga, que é a palavra. A palavra por si só nos julga. Quem está na luz e quem não está. Né? Então, nós vamos entrar aqui no texto, que está um texto muito rico, esse texto aí do, do, do terceiro tópico, a doutrina sem aplicação. Vai entrar justamente nisso que nós estamos falando é voltar à primeira prática, o primeiro amor, o amor é, realmente que vinha da parte de Deus que era exercido pelo povo antigamente, que hoje não, infelizmente, dificilmente se vê, a doutrina sem aplicação, né? doutrina é essencial para a saúde da igreja, você vê que é o primeiro texto que está dizendo, é a doutrina, ou seja, o ensinamento é essencial a palavra essencial vem de essência, vem de base, vem daquilo que é necessário, aquilo que não pode ser excluído de forma nenhuma, aquilo que não pode ser deixado de lado. E a gente fica muito triste num culto de doutrina onde nós vamos meditar na palavra de Deus, é o culto que mais tem, tem, tem, menos tem pessoas. Ele está dizendo aqui que a doutrina é o essencial para a saúde da igreja. E quando fala de saúde, está falando de saúde espiritual, né? E a saúde espiritual também rege a nossa saúde física Uma coisa está interligada a outra, sim, Senhor né? Com a nossa saúde física Porque a palavra de Deus diz nos, nos salmos Que ela é cura para os nossos ossos Ela não sustenta a palavra. Eu creio que a palavra de Deus não sustenta que Jesus disse que é o pão descido do céu E quando Jesus fala que é o pão descido do céu Ele não está falando só dele porque o Jesus é a própria palavra, porque em João capítulo 1 vai dizer que ele é o verbo, ou seja, a palavra, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra andou no nosso meio, a palavra nos ensinou a palavra, aí ele orando ao pai diz assim, pai, santificai-os na... Na, na tua palavra porque, santificais na verdade porque a tua palavra é a verdade e quando Jesus fala santificai-os na palavra é na doutrina, no ensinamento portanto foi a primeira coisa que Deus disse que Jesus disse para os discípulos ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura eu fazei discípulos ensinando a eles tudo aquilo que eu vos tenho ensinado Jesus ele ensinava muito mais do que pregava que é uma diferença muito grande você pregar e ensinar você pode pregar aqui uma, uma, uma, uma doutrina que você quiser, mas ensinar realmente, instruir nos mínimos detalhes é diferente, e Jesus fazia isso Jesus portanto ele, ele separou um tempão enorme antes de ser preso para dar as últimas instruções para os discípulos você vê, o único lugar onde você encontra esse tempo muito grande que ele, que ele separou para ensinar os discípulos é no livro de João, que é do capítulo 13 ao capítulo 18. Aqueles, todos aqueles capítulos ali foram todos, é, foi tudo entre a ceia e a sua prisão, do capítulo 13 ao capítulo 18 de João. E ali está dizendo que é as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. No capítulo 13, ele ensina eles a ter é, humildade, portanto, nós vamos ler mais para frente aqui o capítulo 13, versículo 17, né, onde ele diz assim, Se sabeis essas coisas, é, coisas bem-aventurados sois se as praticais. Aleluia. Aleluia. Por que, que ele separou todo aquele tempo para ensinar? Porque ele sabia que ele precisava instruir os discípulos. Se eles fossem ir por todo mundo Instruir, fazer discípulos Eles necessitavam também de ser mestres Você não pode ser discípulo De uma pessoa que não sabe nada É meio difícil, né? Porque um cego não vai instruir o outro cego Vai os dois cair abraçados no buraco né? A palavra de Deus diz isso Então quer dizer Jesus deixou eles bem instruídos acerca do reino portanto, depois de ressuscitado, ele ainda fica 40 dias com eles, e depois ele diz assim, olha, vá para Jerusalém, né, depois eu vou voltar, eu vou, vou falar isso aqui, mas depois eu vou voltar nesse, nesse ponto, vá para Jerusalém e fique lá, vocês estão instruídos, mas ainda falta uma coisa, Vai para lá e fique lá, até que do alto seja revestido de poder, aleluia, então, a doutrina, o ensinamento, é algo essencial, apesar de que muitas igrejas por aí deixaram de ter culto de doutrina, culto de ensinamento, escola dominical, vai excluindo, excluindo, excluindo o ensinamento e fica na parte do misticismo, né? do pula-pula, das unções, que a gente sabe que não é nada bíblico, que muitas coisas e muitos rituais evangélicos que a gente vê dentro das igrejas... E a palavra, o ensinamento, a doutrina vai sendo deixado de lado, vai sendo deixado de lado. A ponto de, de tempos atrás, até os dias de hoje, pessoas dizer que teologia esfria. É pelo contrário. O salmista vai dizer que a palavra de Deus dispersa lavaredas de fogo. É pelo contrário. A doutrina, o ensinamento da palavra vai te deixar você mais avivado, vai deixar você mais alimentado, vai deixar você sim com a lamparina acesa, instruído, vigilante, atento, porque quando você vai para a escola, você vai para a escola para quê? Para estudar. E se você não estudar, você não passa na prova, se você não passa na prova, você não se forma. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Se Jesus diz, o Espírito Santo, quando vier, vos levará a toda a verdade. E o que é isso levar a toda a verdade? Onde está a verdade? Jesus diz, pai, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade. Então, é Ele que nos instrui, é Ele que nos doutrina, né? Ele que separa, muitas das vezes, homens que tenha, é, é, talvez não tenha capacidade, mas Ele dá capacidade para trazer uma doutrina sã e sadia para dentro da igreja, e como nós lemos naquele, naquele texto de, de, se não me engano, primeira João, nós lemos no, no culto passado, onde estava dizendo ali que aqueles que são de Deus, ouve, né? nos ouve, porque são de Deus, e Jesus também vai dizer, os que são de Deus, ouve a palavra de Deus, né? eu não creio de forma nenhuma, irmãos, que um salvo, em crente, Jesus, crente salvo em Jesus Cristo, ele fica enganado, ele morre enganado, não, não existe, se ele é salvo, ele é separado para Deus e Jesus morreu por ele, se Jesus morreu por ele, ele não fez todo aquele sacrifício à toa, então ele não vai ficar enganado, e Paulo diz isso, Jesus diz isso, crê no Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo não será confundido Deus vai falar no livro de Daniel né? o meu povo não ficará confundido não ficará enganado então só fica na prática do engano, é como está escrito naquele texto que nós lemos de João aqueles que são do mundo é, os falsos profetas falam das coisas do mundo porque eles são do mundo e o mundo os ouve mas nós não somos do mundo e aqueles que são de Deus nos ouve, porque são de Deus, é a minoria infelizmente, eu creio também que é a minoria, quando Jesus disse, nos finais do tempo aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, e por aí vai, muitos, ele disse muitos, nós ficaríamos rodeados, cercados, abafados por eles, e é o que está acontecendo, já está acontecendo. Quando fala falsos cristos, né, quantas pessoas já apareceram no mundo dizendo que era Jesus? Aquele doido do Henry Cristo lá, quem é, morreu? Nem? Um dia passado, um homem com cabelo branco, barba branca, respondendo tudo, dizendo que a jura é o Jesus São loucos. então tem é, São coisas absurdas que a gente escuta, entendeu? por isso que está dizendo aqui a doutrina é essencial para a saúde da igreja é essencial para a nossa saúde espiritual esse, esse tal de Henri Cristo mesmo como que você, você imagina você que eu não vou dizer que nós somos mestres completamente instruídos mas nós temos uma noção bíblica da verdade você já, já se viu você seguindo aquele homem por onde seguiu os passos daquele homem e ainda tem gente que segue, irmão. Como que pode? Aí você vai onde que Paulo diz que o, o príncipe desse século já cauterizou a mente né, daqueles que, se, que perecem, aqueles que já estão perdidos. Porque Paulo vai dizer que a palavra de Deus está oculta para os que perecem. A verdade está oculta para os que perecem. Essa é a verdade mas aqueles que são de Deus, mais cedo ou mais tarde, chegar à plenitude da vontade de Deus, eles virão, o que cabe a nós como embaixadores de Cristo é pregar a verdade, é ser representante dessa verdade e zelar pela doutrina, né? Paulo diz para Timóteo, zela, pela, zela por ti mesmo e pela doutrina, para que você possa salvar a você e quem te ouve, então a doutrina é essencial, e, e, e um fato muito interessante que eu vi uma vez uma pessoa contar que aconteceu, e eu acredito que isso deve ter acontecido, porque uma pessoa sincera que busca a verdade não tem idade para que Deus use aquela pessoa para falar uma verdade. Teve uma certa vez que esse tal de esse louco, esse tal de Henrique Cristo, estava num lugar, não sei se os irmãos já ouviram falar nisso, eu acho que era num shopping, um lugar muito movimentado, e aquele monte de gente dele em volta dele escutando ele falar, Uns estavam ali acreditando, outros que estavam ali só para poder, só como palhaçada, como fosse algo circense, né? acontece muito disso. Jesus mesmo, com Jesus mesmo aconteceu isso. Tinha aquela multidão que estava em volta dele, mas nem todos que estavam ali estavam acreditando nele. Né? E ele estava num lugar, disse que ele estava ali falando né? daquele jeito dele, com a língua, eu sou, não sei o quê, meu pai, a coisa doida dele. Aí disse que chegou uma uma menina, estava uma menina com a senhora, com a, com a mãe dela, e falou assim, ó oh, aquele rapaz está falando, que é, aquele homem está dizendo que é Jesus, aí a mãe dela falou assim, é verdade, ele está dizendo que é Jesus, aí a menina foi correndo, passou no meio da multidão, e foi lá na frente dele, pegou na mão dele, pegou na mão dele e, pegou e falou assim, o senhor é Jesus? Ele falou assim, eu sou minha filha, eu sou Jesus, o filho de Deus, aí disse que ela virou a mão dele e falou assim, mas cadê a marca daqui? <risos> Cadê? Ele ficou todo quadrado, desconvençou e tal. Cadê? Porque a Bíblia vai dizer que todas as marcas, né, que, que que Jesus teve pelo corpo, todas elas foram saradas. Mas aquela marca da obra, aquela ainda está lá. É porque ele mostrou para ele mostrou para para Tomé. Tá aqui, Tomé. Toca na minha mão, toca do meu lado até a, até a marca da lança ficou Toca do meu lado, toca na minha mão Está aqui, ó. só eu mesmo Era a marca da obra Que ele fez por nós É uma marca impagável Aleluia Nem a glorificação do teu corpo apagou aquela marca Aleluia É verdade. Os adventistas, o problema deles é só o tal, o tal da Ellen White, entendeu? Porque eles colocam a Bíblia de um lado e o livro da Ellen White do outro. Parece que eles colocam Jesus e Ellen White do mesmo, na mesma posição. Né? Nunca, é dificilmente você ver eles pregar uma mensagem que não cita Ellen White. Né? Eles têm ela quase como uma deus, uma coisa de louco. É idolatria, realmente. Então a doutrina é essencial, irmão, para tudo isso. Para isso para a gente não viver na prática do engano. Né? No entanto, de nada adianta a doutrina sem aplicação na vida cristã. Aí entra no texto que nós lemos aqui de, de, de João 13,17, né? ali onde Jesus, está, é, acaba ali de, de, se eu não me engano, acaba de lavar os pés dos discípulos. Né? E ele diz: Se sabeis essas coisas, né? bem-aventurados sois se as praticardes. Eu acho interessante dizer isso Que não, não adianta só saber Eu não sei se essa passagem aqui Foi antes de levar os pés de si Ou se foi depois Não me lembro agora Mas eu acho interessante dizer assim Se sabeis essas coisas bem aventurados sois se praticar Se pratiqueis Se as praticardes né? Aí entra naquilo que, que Tiago disse Não adianta você saber Se você não pratica você está enganando a si mesmo. Né? Você está sendo tolo. É, tem até um, um, uma frase que diz que sabedoria sem ação é igual a ilusão. Não adianta você ter a teoria toda na mente do que precisa ser feito e não fazer. É inútil. Né? Portanto, nós vamos, nós vamos ler aqui um texto aqui falando a respeito de, de Lloyd-Jones. Ele tá. fala muito a respeito disso. De ter... A, a, a, a piedade O amor junto com a teologia Uma coisa não pode ser separada da outra Seja ser É, também né Fica... saber, não. E não fazer é, E Tiago vai dizer isso Tiago vai dizer assim Que adianta orar pelo teu irmão E falar vai em paz e se vista Coma e beba Se você não deu nada para ele Porque a fé sem obras é morta Jesus era um homem de oração, mas era um homem de ação a Bíblia vai dizer que Jesus vira e mexe uma hora sempre, eu acho que todos os dias ele estava no Monte das Oliveiras ele, a Bíblia vai dizer que ele ia para um lugar mais afastado mas ele estava sempre orando, mas sempre em ação oração e ação oração e ação não adianta só orar e não fazer nada, também não adianta fazer muito e não buscar também a direção de Deus. Né? Adianta você meter o braço, evangelizar e fazer, e fazer, e fazer, se você não conversa com Deus, se você não ora. Então, Jesus era um homem de oração e de ação. Né? Mas ele está dizendo aqui, saber e fazer também. Saber o que precisa ser feito, mas também fazer. Aleluia! Lloyd-Jones mostra qual a natureza do perigo... Que nos cerca caso valorizarmos apenas o conhecimento intelectual. Né? De muitas maneiras, o maior perigo com que todos nós defrontamos é o de nos contentarmos com o conhecimento e uma apreensão meramente intelectual das coisas espirituais. O que, que isso quer dizer? é você ter muita teoria a respeito da vida espiritual, mas não ter espiritualidade nenhuma, você ter muita teologia, bagagem teológica, mas cadê o amor, cadê a piedade? Nesse, nesse texto que a revista fala de Lloyd-Jones, ele não cita nada desse tipo, mas se você ler livros a respeito dele, ele fala muito disso, né? Ortodoxia e piedade. Uma não pode ser separada da outra. O que é ortodoxia? O que é ser uma pessoa ortodoxa? Uma pessoa aprende e segue pela, pela, só aquela coisa. Exatamente. Porque, é, você vê os bereanos. Quando a Bíblia fala que eles dão uma menção ali Eu esqueci onde está o texto Mas a Bíblia vai dizer que eles, eles, ele, é, eles, o que eles ouviam Eles examinavam nas escrituras para ver se era verdade Eu não me lembro qual o texto que está escrito É, mas quando fala de ortodoxia Fala em você também ter é, é, Você ter a palavra Como que eu vou dizer? Você ter a palavra como, como, como regra, como fé e conduta, e mais nada a não ser ela também. Né? É você seguir um, um caminho reto, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É você realmente ter foco naquilo que você está fazendo. Mas Lloyd-Jones gosta de dizer assim, é ortodoxia e piedade, ou seja, amor e teologia. Piedade e teologia, uma coisa não pode ser separada da outra. E a gente vê nos nossos dias de hoje, muito isso, pessoas que têm uma bagagem teológica tão grande, mas cadê o amor? Uma palavra, tão pessoas que têm uma bagagem teológica tão grande, são mestres na Bíblia, sabem a Bíblia de cor, mas são mentirosos, enganadores, né? Muitas das vezes não, não trata nem a mulher do jeito que, que, que, que necessita tratar, não trata a família do jeito que necessita, o que que quer dizer? Ele sabe ensinar, é o que Jesus está dizendo aqui, é, se sabeis essas coisas, bem aventurados sois-se as praticais, então quer dizer, aquela pessoa que sabe muito bem ensinar, mas na hora de fazer, na hora de exercer, não é com ele não, e Jesus vai dizer muito claro, você conhece a árvore pelo fruto, aleluia, não adianta eu saber a Bíblia de capa a capa de trás para frente isso eu não exerço Tiago vai dizer se você tropeçar num só ponto da lei você é culpado de todo, todo o resto né? ele fala ali em vários sentidos não vamos entrar nesse detalhe mas ortodoxia e piedade se as duas coisas andarem juntas você consegue seguir o evangelho correto está né? dizendo aqui de muitas maneiras, o maior perigo com que todos nós enfrentamos é de nos contentarmos com conhecimento e uma apreensão meramente intelectual das coisas espirituais. Tal conhecimento é sumamente valioso, mas se ficarmos nisso, poderá ser completamente inútil e, de fato, positivamente danoso, porque poderá drogar-nos e deixar-nos numa condição em que acharmos que nada mais é necessário você vê hoje as pessoas assim ah, eu não preciso congregar não você pode ver, só pode ver as pessoas que se desviam no caminho e Paulo quando diz assim, desviou da fé eu creio que nem chegou nela porque a fé uma vez dada não tem demônio, não tem diabo não tem mundo que rouba do coração e Deus só dá a fé a quem Ele, quem ele quer dar. Né? Primeiro vem a fé, depois a regeneração. Não tem como ser antes. Não tem como você ser regenerado primeiro e depois receber a fé. É uma matemática errada, espiritualmente dizendo. Você primeiro Porque é a fé que vai levar você à regeneração, ao crer. A convicção da sua salvação, a convicção... Da tua, da tua experiência que você teve com Deus, sua convicção que da, na tua esperança que realmente Cristo vai voltar, que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Né? Você pode ver as pessoas que se desviam no caminho, ou que talvez nunca teve nele, você pode ver essas pessoas desengrejadas, fala que não precisa mais ir mais na igreja e fica lançando aí doutrinas é, loucas de filosofias humanas, de rendimentos humanos, você pode ver, são as pessoas que mais entendem da Bíblia, conversa com o desviado para você ver como é que é entende da Bíblia, ele te dá uma aula, ele te dá um show, e você pode ver, os falsos profetas hoje, eles são letrados, doutores na lei, sabe tudo da Bíblia, mas é a ortodoxia sem a piedade. É a teologia sem o amor. Aleluia. Sabe a uma pessoa, o paculho, o velocímetro, o a pessoa, faz a cabeça, da pessoa, o pessoal. Não tem carinho, não tem carinho, da tem carinho, não tem carinho, não tem Faz aquele. Uma meta, pessoa, ele faz aquilo ali para o cara ficar, senão tem mais tempo para ele. É uma. É uma, como que eu vou dizer? É uma chantagem espiritual. Né? Eles lêem a forma da forma que eles querem ler, e você está aí sentado também não lê a Bíblia, então é mais fácil ainda de te enganar. Né? É mais fácil de, de cauterizar a tua mente da forma que eles querem. Mudar somente da forma que eles querem. Mas, como eu disse no começo, quem é de Deus é de Deus, meu querido. Mais cedo ou mais tarde, ele não fica no meio desse povo. Não. É a mesma coisa. Passa uma. Mão. Vai passar tal tal da igreja, leva sua carteira para o seu anarquista. Você conseguiu o serviço? Vai lá na igreja serviço para ele. Vai lá porque a carteira tem. Eu vou conseguir o serviço. É o que eu sempre falo. É, é a. Como é que eu vou dizer? É a, é a forma de evangelizar errada. Porque você está atraindo as pessoas para a igreja por aquilo que Jesus pode dar de material. A pessoa que vai lá levar, porque também não tem e, nada, né? e não por aquilo que ele já deu para nós Que é a salvação na cruz né Essa é a verdade Porque é um crente Que realmente Deus colocou no coração dele A, a fé né? Uma fé que uma vez me foi dada Foi dada Ninguém buscou, ninguém correu Ninguém achou pelo caminho Foi dada por Deus, foi colocada lá Né? É, Moisés fala com o povo assim, vocês não creem porque Deus ainda não vos deu um coração para crer, por isso que vocês não creem, vocês viram tanta coisa lá atrás, mas vocês não creem, como que você, é, se, vocês que leem a Bíblia, já teve comigo essa indagação, quando eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li de capa a capa várias vezes, no começo eu lia, lia, lia, ainda leio bastante, e o que mais me deixava louco era isso Como é que pode aquele povo via tanto sinal Via tanto sinal Via tanta maravilha E sempre contra Deus E sempre contra Deus Aí vem Moisés e diz Sabe por quê? É porque Deus não nos deu um coração para crer Você percebe que tudo vem da parte de Deus Nós temos a nossa responsabilidade Mas, é, mas segue aquilo que João Batista disse Deus, na, Ninguém recebe nada se do céu não vier, né? se de Deus não vier... Exatamente. Se os irmãos tiverem a oportunidade, esse autor que está dizendo aqui, Lloyd Jones, se tiver a oportunidade de adquirir um livro dele, ou qualquer artigo de ler o que ele, que ele escreveu, ele falava muito disso. Ortodoxia e piedade, teologia e amor. Uma coisa não pode andar sem a outra. Né? Portanto, parte do pressuposto que você consegue ter teologia sem amor. Mas eu não creio que você consegue ter amor amor sem o conhecimento de Deus, <risos> é impossível, né? é, e, e, igual a irmã está falando aí, que ela passa esse problema aí com o povo lá, porque eles não, não, não, não, não creem nos dons espirituais, não creem na, na, na, na, na, na, nessa ação do Espírito Santo da forma como nós cremos, mas a Bíblia inteira está cheia da ação do Espírito Santo, tem, tem, tem certos estudiosos da Bíblia que, que gostam de chamar o ato dos apóstolos de atos do Espírito, <risos> atos do Espírito, né? Porque eles faziam tudo aquilo, mas não por por eles, por atos exclusivamente deles, mas pelo agir, pelo ato do Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer que Paulo, que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Olha só, Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. É a mesma coisa nós, nós temos nossa responsabilidade de pregar a palavra, temos, mas quem é que faz através de nós? É Deus, o Espírito Santo, está lá em primeiro, é, 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, é, não, 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como que se Deus clamasse através de nós, se reconcilie com Deus? É... Clamar-se através de nós Então quer dizer Tem esse agir do Espírito Santo em nós Você não pode de maneira nenhuma Excluir a unção Da teologia Se você for ficar muito na unção No pula-pula E fica sem teologia Se você ficar muito a teologia Sem a unção também não funciona Sem o agir da, da, da, da, O regar da unção do Espírito Santo Você vai ver é, Ezequiel quer dizer que é o mesmo que diz, estava eu na beira do rio Quebar quando eu comecei a ter visões de Deus e a Bíblia vai dizer que ele escuta Deus falar algo e todos que estavam ali perto escutou também, mas a visão só ele que teve quer dizer todo mundo ouviu o que Deus falou mas a visão sobrenatural do que Deus estava querendo mostrar para ele, só ele viu então quer dizer, ele ouviu a palavra, ele viu a voz de Deus e teve uma visão, quer dizer, ele ouviu a instrução do Senhor e algo sobrenatural. Nós não podemos tirar o sobrenatural da Bíblia, a unção do Espírito Santo de dentro da Bíblia. Senão fica uma coisa seca, uma coisa vazia e sem amor. E é por isso, e você vê os falsos profetas, você fica pensando assim, como é que pode? Essa pessoa faz cinco anos, dez anos de estudo e o amor não consegue entrar no coração dele como que é isso? é porque ele é só teologia é só ortodoxia dentro da palavra é só estudo seco sem Deus é possível? acho que é porque se Deus não dá nada feito é, nada feito Isaías entrou no templo na época do que morreu o rei e ele teve uma visão. Será que o tempo estava vazio? É porque Deus quis mostrar só para ele. Deus escolhe. Deus escolhe a quem ele quer fazer o sobrenatural. É... Glória a Deus. Está dizendo aqui que tal conhecimento é sumamente valioso, mas se ficarmos nisso, poderá ser completamente inútil de, e de fato possivelmente danoso. Portanto, poderá drogar-nos. E realmente é uma droga, hein? Realmente tem muitas pessoas drogadas aí, com tanta inteligência dentro da Bíblia, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para não sei na onde e fica fazendo aquelas discussões enormes. Né, querendo provar para o outro Que ele sabe E fica, aí entra o outro também Que quer provar que sabe mais E aí entra o outro que quer sobrar quer provar que sabe mais E fica aquela discussão, aquela perca de tempo E o diabo morrendo de rir É isso mesmo, perde é tempo Enquanto as almas estão lá fora precisando ouvir a palavra E Paulo vai dizer Não entre em discussões loucas A respeito da lei Se você demonstrou O herege O ímpio duas três vezes ele não quis deixa você perde tempo Jesus fazia isso pregava pregava pregava pregava o povo ele seguia para frente aleluia seguia em frente Lloyd Jones é, então quer dizer deixa nos numa numa condição em que chamamos em que achamos que nada mais é necessário e realmente tem pessoas assim acho que só a teologia mas nada é necessário, igual a irmã falou aí. Lloyd-Jones é, é de opinião de que muitas igrejas perdem o interesse pelo avivamento. E a razão, segundo ele, é que os ministros têm dado importância apenas ao caráter intelectual do Evangelho. Ele faz o seguinte alerta. A doutrina correta pode acabar com a vida da igreja. Pode-se ter uma ortodoxia morta, pode-se ter uma igreja perfeitamente ortodoxa, porém, perfeitamente inútil. Já imaginou, irmão? Uma igreja perfeitamente ortodoxa, mas perfeitamente inútil. Aí volta no texto que Jesus disse aqui em cima. Se saber essas coisas, bem-aventurados se as praticais. É a mesma coisa, irmão, se essa igreja que tivesse lotado aqui, todos esses bancos cheios de pessoas, mas todo mundo afinado na palavra. Todo mundo. Mas só aqui dentro. Lá fora não, tinha, não exercia nada. Nem amor, nem pregar a palavra, nem falar a respeito do amor de Deus para ninguém, nem fazer obras que de ajudar o próximo, só aqui dentro, todo mundo afinado na palavra, que utilidade teria se não praticássemos lá fora? Nenhuma, nenhuma, não adianta termos a Bíblia na mão, e ficarmos falando do outro lá, que só fica escutando o que o padre fala, mas a vida dele lá fora é inútil, se nós fazemos pior, que Jesus disse, é melhor que você não soubesse. Não, não foi Jesus quem disse, não. foi Acho que foi Paulo. Né? É melhor você não soubesse a verdade. Aleluia. Aí entra no que o irmão falou, egoísmo. Você sabe, mas não, não prega. Mas aí, acho que Jesus mesmo falou. Mas aí entra naquele caso, igual as minhas amigas que são de outras igrejas. Elas falam que a minha igreja é fria. Elas acham que a minha igreja rege em torno de só de teologia. Aí que tem que ter o, um, né, as pessoas O achismo, lógico, Aí tem o um equilíbrio, né De intelectualidade e espiritualidade E eles são muito, muito espirituais Mas cadê a palavra lá? Né, e a gente que sofre Sendo chamado de frieza Um ponto interessante Eles são muito espirituais, irmã Leni São muito espirituais Faz campanha de oração Sobe no monte, ora dentro do vale Entendeu? <risos> Entendeu? Faz, é, é marcha para Jesus e, e, e pula dentro da igreja. Faz um monte de coisa, é, é campanha de, de, de oração e campanha, campanha, campanha. Diz campanha daquilo outro. Eu, eu, eu, sinceramente, me desculpa eu falar a verdade, mas eu não gosto muito de campanha que deixa o povo relaxado. Não, eu, hoje eu vou na igreja porque é campanha. Não, hoje eu vou orar porque é campanha. Não, hoje eu vou jejuar porque é campanha. Não, hoje eu vou ler a Bíblia porque é campanha o povo fica relaxado, você não tem que fazer porque é a campanha, você tem que fazer porque você foi chamado para fazer, filho. aí esse povo fica nessa, não né? um são no pai, tem que mover, aquela coisa toda, e tal, e faz marcha para Jesus, e reúne aquele monte de gente na praça, irmão, o povo que se reúne, numa marcha para Jesus, e fica olhando assim, meu Deus, não tem mais ninguém para aceitar Jesus não, é muita gente irmã Lenin, Aí você vai pregar e cadê o povo? Só que já na para vai lá. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Entendeu? É muito movimento sem fazer discípulos. Que Jesus mandou. Faz seis discípulos, gente. Isso faz avivamento. Jesus, Jesus fez doze discípulos. Mas um deles era o diabo. Então ele tem, tinha onze. E esses 11 irmãos Olha o alvoroço que eles fizeram até o dia de hoje Dois mil anos A ponto de Algumas pessoas falarem assim Esses aí Que estão fazendo essa, esse alvoroço Olha só Quando é, Quando Jesus sobe aos céus Tinha cento e poucos irmãos ali Desce-se o Espírito Santo No dia de Pentecostes 50 dias depois da ressurreição de Cristo, segunda dia depois da Páscoa também, tinha ali, eu acho que pouco mais de 500, aí depois Pedro prega, e quase 3 mil almas se salvam. aleluia, diz a história que com 50 anos, meio século depois de Cristo, já tinha mais de meio milhão, de crentes com 60 anos, seis décadas depois de Cristo o mundo inteiro já tinha ouvido de Jesus aleluia o mundo inteiro já tinha ouvido de falar de Cristo e aquelas pessoas irmãos, não tinha internet não tinha carro motorizado não tinha telefone irmão cara. Não tinha WhatsApp, Instagram, Facebook. Não tinha recurso nenhum. Era né? tudo no machar mesmo na canela, ou, ou talvez um carro de, de puxado por animal. Não tinha. O recurso era mínimo. Não tinha programa de rádio. Não tinha televisão, muito menos. Não tinha nada disso. Aleluia. Agora hoje e, e o que que o que que eles tinham em comum? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, no partir do pão, na oração, na pregação da palavra, eles tinham tudo unânimo, faziam tudo de forma, biblicamente dizendo, era a união que fazia isso, era o agir do Espírito Santo através deles, por isso que tem muitas pessoas que falam que era atos do Espírito, né? o povo fazendo e o Espírito Santo operando, o povo fazendo e o Espírito Santo operando, então, o que eu quis dizer com isso aqui? Era 12, que virou pouco mais de 100, que depois virou pouco mais de 500, que depois virou 3 mil, que depois virou meio milhão, depois o um mundo inteiro. Esse foi o poder de fazer discípulos. Eles, tinham tanto, eles entenderam tanto isso que Jesus disse E de por todo mundo e fazer discípulos Ensinar a eles o que, tem, o que eu tenho de, ensinado eles, tinham, é, eles pegaram isso em mente de uma forma tão forte Que eles viram, não está faltando um Não tem que colocar um para poder preencher Não foi isso? Tá faltando um discípulo, está faltando um apóstolo Colocaram outro E aqueles apóstolos tinham discípulos Paulo tinha discípulos Timóteo tinha discípulos todos os apóstolos teve discípulos, eles foram ensinando, pessoas que andavam com eles eram instruídas na palavra, e aquelas pessoas pregavam a outros. mas eles faziam discípulos, não adianta eu trazer você para a igreja e não te ensinar a palavra, eu trazer você para a igreja e ver que eu falar meia hora em línguas estranhas, eu pular daqui, pular dali, falar que eis que Deus nessa noite está abrindo a porta de emprego, eis que nessa noite Deus vai curar a sua enfermidade, e te fazer um milhão de promessas igual um político desvairado, e não te ensinar nada, um são entre aspas, sem ortodoxia, sem teologia, então uma coisa não pode se ficar sem a outra, não tem como andar sem a outra, ortodoxia e piedade, Amor e teologia né? é... Onde então, nós paramos aqui? Lloyd-Jones é da opinião de que muitas igrejas Perdem o interesse pelo avivamento E essa é a razão de que, segundo ele Que muitos ministros têm dado importância Apenas ao caráter intelectual do evangelho Ele faz o seguinte alerta A doutrina correta pode acabar com a vida da igreja pode-se ter uma ortodoxia morta pode, e pode-se ter uma igreja perfeitamente ortodoxa, por, porém, perfeitamente inútil, ou seja, se não fazer discípulo é perfeitamente inútil, esse mesmo problema, a ortodoxia inútil, estava presente na igreja de Éfeso, Conheço as tuas obras, e esse texto aqui, que até a irmã leu no começo, fala muito a respeito disso, eu conheço as tuas obras, né? o que, que é obras? eu conheço o teu trabalho tudo que vocês estão fazendo eu conheço eu conheço o teu labor ou seja, a tua rotina que vocês têm faz... feito todos os dias eu conheço é... com a tua perseverança e que não pode suportar os homens maus né? que pusesse a prova o que se si a si mesmo apóstolos não são e os achasse mentirosos Jesus está dizendo, eu concordo com tudo isso. Aleluia! É, Apocalipse 2,2. 2, 2. Os cristãos, Éfesos, Éfeso, tinha de enfrentar pregadores é, itinerantes que ingressavam na igreja e intitulavam-se apóstolos. Os cristãos precisavam, porém, provar e testar a doutrina e as obras desses apóstolos. Agora eu te pergunto, irmãos, como que a igreja de Éfeso ia conseguir testar esses homens maus, esses falsos, essas falsas doutrinas, né? esses falsos apóstolos? Como é que ele ia conseguir testar? Como é que ele ia conseguir fazer esse teste? Jesus está dizendo aqui que eles nem suportam essas pessoas, esses homens maus, que dizem que são ou que não são. Como que testa? Aleluia. Com a palavra. Tudo aqui entra na, na prática da instrução. Né? Tem a instrução. É, ao fazer isso, chegavam à conclusão de que tais pessoas eram impostoras, falsos apóstolos, essa atitude da igreja em, em ser firme na san, Cris, na san doutrina é, é reprovar, é, e reprovar os falsos mestres foi elogiada pelo Senhor, mas algo estava errado ali. Não mais demonstravam o amor por Cristo que nutriam nos primeiros anos de sua história. Não nutria mais aquele amor por Cristo. E uma coisa interessante, irmãos, está dizendo aqui que eles não suportavam os falsos apóstolos, eles não suportavam os homens maus, os achavam mentirosos, só que há é um problema, irmão. não adianta você não suportar eles e falar mal deles, né? ou, ou, ou, ou acho que até falar mal não é a, a palavra correta, mas né? descer além em cima dos falsos profetas, Aleluia, se você mesmo não tem cuidado de ti e da doutrina, como, como Paulo diz para Timóteo, cuidado de ti e da doutrina, é por isso que Jesus chega na parte, vocês estão fazendo tudo certo, mas deixou o primeiro amor, deixou as primeiras obras, deixou as primeiras práticas, Aleluia. Aquela era uma igreja ortodoxa, firme na doutrina, mas havia perdido o primeiro amor. Estava vivendo sem paixão, sem entusiasmo. Aleluia! Ou seja, eles perseveravam tanto na doutrina, sabiam toda a verdade da Bíblia, né? eram fiados na palavra. Mas e o amor? E o amor pelas almas, o amor por Cristo, porque uma coisa é certa Foi Jesus que deixou essa matemática Se você ama Cristo, irmã Leninha Você ama o seu próximo Aleluia Estive doente, irmão Cristiano Tu não visitaste? Estive com fome Não me deste de comer? Aleluia Estive preso, não foste lá Estive doente não, não, Você não apareceu? Tive com frio, não me deste de vestir. Tive com sede, não me deste água. Aí você se pergunta, mas quando, Senhor, nós vimos todas essas coisas? Quando nós vimos você dessa forma e, e, e não fizemos tudo isso? Quando você deixasse de fazer aos meus pequeninos, quando fazer aos meus pequeninos, a mim. Quando você faz bem ao próximo, você está fazendo bem a Cristo. Aleluia. Não adianta, irmãos, a gente vê, tem coisas que a gente vê nas redes sociais que a gente fica assim de boca aberta. As pessoas gostam de postar frases bonitas, vídeos bonitos, fotos com palavras bíblicas, aquela coisa toda. Você deve pensar assim, nossa, essa pessoa deve fazer um trabalho evangelístico forte. Mas não faz nada. É só perda de tempo. Aleluia. Talvez até tenha uma doutor que sia muito boa, uma teologia muito boa, mas não faz nada daquilo. Não prega nada daquilo, não vive nada daquilo. Mas não fica encoberto, né, irmão? A gente vê. Quem só fala, quem faz, quem faz, não fala. A gente vê aqui na igreja que a gente vê e na hora a gente vê. Jesus está dizendo: Eu sei as tuas obras. Não adianta. Eu sei o teu labor que é labor aqui irmão, sabe o que é labor? é trabalho, é, trabalho é, é, é, é jornada é rotina de trabalho eu sei as tuas pelejas eu sei que o seu corre-corre todo dia irmã Lê, eu conheço portanto ele começa a carta dizendo assim eu sou aquele que ando no meio dos castiçais eu sou aquele que ando no meio de vocês eu conheço as tuas obras Aleluia. não adianta querer fugir aleluia. não adianta querer me enganar eu conheço, eu sei aleluia portanto mais para frente ele diz assim se não te arrepender de voltar ao primeiro amor eu arranca de, arrancarei de você o teu canteiro Nós vamos chegar nessa parte aqui ó. aleluia era uma igreja sem paixão, sem entusiasmo E, e eu gostei dessa palavra aqui irmão, entusiasmo sem paixão e sem entusiasmo. Eu Não sei quem é que falou isso aqui no começo, né? É... Que parece que atravessa até uma parede. Quem é que falou isso? Eu. Né? Aquela paixão, aquele fervor, né, irmão? O primeiro amor, irmão Cristiano, você começou a namorar a irmã de primeiro ligar todo dia, nem dormia de noite. Que paixão, né? Ficava três horas falando no telefone, até acabava o crédito. Se não ligasse, brigava com ela. É? Por que você não ligou? Queria falar com você, por que você não veio aqui? Aconteceu comigo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Onde você está? Que é a preocupação? Que é a paixão? Que é o entusiasmo? Aleluia! Né? Glória a Deus. Aí Jesus está perguntando, por que acabou tudo isso? Oh, Deus. Aleluia. É como que Jesus estivesse dizendo assim: você jejuava tanto? Você orava tanto? Nas madrugadas só via você orando? Cadê? Aí eu volto lá no Éden, irmão. E eu tenho isso no meu coração. Eu tenho isso no meu coração, na primeira vez que eu li aquela palavra, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que pode? Deus desce no Éden e fala assim, Adão, onde tu estás, Adão? Pô, irmã Lenin, Deus não sabe todas as coisas, mas que me pergunta onde que, onde que Adão está? Não tem como esconder da, da face de Deus. E Paulo, é, é, é, é, Davi deixa isso bem claro no Salmo 139. De onde fugirei da tua face? De onde me irei do teu espírito? tu colocaste a tua mão sobre mim e me cercaste em volta, para onde eu vou fugir? para onde eu vou me esconder? aí Deus desce no eda e pergunta, da onde tu estás? sabe o que é irmão? Está falando assim, Adão Deus sabe, sabe o que Deus estava querendo dizer? aquele Adão que eu deixei aqui já não está mais aquele Adão santo aquele Adão é, aquele Adão que me obedecia, acabou, já agora é um Adão corrompido, é um Adão agora que já está com a mente toda, misturada pelo pecado, é o que Jesus está voltando a dizer, que de novo em Apocalipse, tu esfriou, não tem mais entusiasmo, não tem mais paixão por mim, aleluia, eu estou dizendo isso por mim mesmo, irmão. Antes de, antes de me... De, de, de, antes de, de completar um ano de convertido, em Lenin, eu já tinha lido a Bíblia de capa a capa duas vezes. Toda vez que o pastor chegava lá em casa, estava com a Bíblia na mão, a ponta e minha mãe ia falar assim, João, você vai ficar doido tanto ler isso aí. Aleluia aí eu vejo Deus falando comigo Senhor, por que você não faz isso mais? Aleluia, o povo se corrompe por falta de conhecimento, a gente acha, irmão, é o que está dizendo aqui no, no texto aqui, ó, esse texto aqui, se a gente ficar aqui, não fica a noite inteira com esse texto, Aleluia, deixa eu ver se eu encontro aqui, onde ele fala que a igreja é perfeitamente ortodoxa Mas porém perfeitamente inútil É aquela pessoa que Eu já li a Bíblia toda uma vez Não preciso ler mais Já viu aquela pessoa Que o irmão vem aqui para frente Com a oportunidade Eu vou ler aqui irmãos No capítulo 4 de João Versículo tal Aí a pessoa fala: falar vou nem ler a Bíblia, não estou cansar de ler esse texto Aleluia. Já sei. Aleluia. Sabe nada. É porque você perdeu o entusiasmo. Aleluia. Você perdeu a paixão. Acomodou-se. Zona de conforto é morte, irmão. Zona de conforto é morte. O crente acomodado, ele morreu. Ele só não sabe. Eu, vejo, eu gosto muito de ver umas mensagens no YouTube, irmãos. E quando a gente vê aquelas igrejas que tem que um monte de homem que é atrás de ser sentado, né? Uma fileira assim. Aí o irmão vem cá pra frente pra pregar, abre a Bíblia. Pá! Aí eles levantam. Aí eles levantam. Arrumam terra. Botou e enfia a mão no bolso. Rapaz. O irmão está na frente aqui, vai pregar, me abriu a Bíblia, o cidadão está atrás, coloca a Bíblia na, no, na, no banco e me põe a mão no bolso. Por quê? não precisa mais ler a Bíblia? Eu já sei. Né? Isso quando não dobra o braço assim, coloca um anel de teologia por cima aqui. Aquele anel dessa bruxura. Assim. É 3 mil reais um anel daquele. Eu... eu... <risos> Teve um, teve um irmão que foi pregar uma vez na igreja um onde eu congregava, que ele, ele, ele pregava assim, é irmão que não soube, é assim, a Samara sabe quem é? Tava assim vai mostrar o anel. Falso. Depois ele descobriu que era falso. é Falso, o homem sumiu. O homem sumiu. Deu esse quase no Rio Branco inteiro, sumiu. A gente já, de vez em quando a gente acha no Facebook aí com o nome errado, com o nome diferente. Se bobear nem, nem o nome que ele deu quando se apresentou, que nem era o nome dele. Né? Capelão, é, Curso de não sei do que, não sei do que lá, um monte de coisa. Muito conhecimento, muita teologia. Mas sem amor, sem piedade. Né? ortodoxa mas apática na sua prática é isso que Jesus estava falando de Éfeso ortodoxa mas apática na sua prática era uma igreja a ser revitalizada e para isso precisava seguir o conselho de Jesus levanta-te pois de é, levanta-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, esse problema de um, de um conhecimento meramente intelectual, ou uma preocupação com a doutrina, em detrimento das demais áreas da vida, precisa ser tratado, se de, desejarmos revitalizar a igreja, né? isso precisa ser tratado, se nós queremos revitalizar a igreja, Mas em que sentido você quer dizer? Porque o corvão, né? Eles eram os Porque, né, eu preciso entregar, eu, eu consagrei para Deus, né? Eu estou fazendo o que a palavra dizia. Mas estou deixando meu pai na praça fundo. Cadê o amor? Ah, tá. Entendi. É até que foram... É, é, acho que aconteceu isso com Jesus, né? É. Mas. Isso, irmãos, é. É interpretar a, a Bíblia de uma forma errada O que, que eu falei no começo aqui? Aquele que ama o seu próximo, ama Deus Aquele que ama o seu próximo, ama Jesus Cristo Então, como que você consagra algo, entrega algo para Deus E esse algo depois não pode ser usado de forma nenhuma para poder ajudar um irmão É a mesma coisa de você consagrar sua vida agora só de Deus Ninguém me toca né? eu sou uma pessoa santa, separada, né? sou uma pessoa que tem que pôr um em volta de mim ou é a orelha na cabeça, né? eu sou, minha vida é corbã, <risos> separada, né? e isso se eu não me engano acontecia naquele tempo, né? eu não posso, esse, esse, isso aqui foi separado para Deus, e no pontão não pode ser dado para ajudar outra pessoa, isso é egoísmo e totalmente fora do que é evangelho porque está usando talvez uma forma distorcida da palavra para poder não ajudar o próximo porque eu não creio que uma pessoa que tem plena noção da tua salvação consegue fazer algo desse tipo e não ter compaixão pelo próximo porque eu estava meditando nessa, nessa, nessa semana uma coisa muito interessante moço. Jesus diz assim Dei de graça O que recebesse de graça De graça dai O que de graça receber. Aí as pessoas querem levar esse texto Para várias coisas né? ah, Você aprendeu de Deus Agora você vai ensinar de graça E por aí vai Mas isso rege toda a nossa vida Tudo Você recebeu graça Dei graça Você recebeu amor contribua com amor, você recebeu perdão, perdoe, tudo que você recebeu de graça de Deus, dê também, Aleluia. ué, que fruto é esse Espírito Santo ao qual para me fazer eu preciso ter uma condição, eu tenho que ter uma paga ou uma retribuição? Se eu, não tive, se, eu não, se eu não paguei nem retribuí nada a Deus quando Ele se reconciliou comigo. Onde está o Evangelho? Em lugar nenhum, o verdadeiro Evangelho não está em lugar nenhum, numa, numa, forma, desse, numa, numa forma de pensar desse tipo. Jesus disse, eu não quero sacrifício, porém caridade. Aleluia. Eu quero amor pelo próximo. E é isso que a igreja de, de, de TvF estava perdendo Essa paixão Esse amor E hoje, irmãos Graças a Deus, nós estamos aqui numa ortodoxia Muito grande nessa igreja Num ensino da palavra muito gostoso Muito bom Até que eu pensei que não ia chegar Dessa forma e graças a Deus tá, nós, estamos, nós estamos Evoluindo espiritualmente Bíblicamente assim, é, é, é, Vamos dizer assim do, com a doutrina de Cristo Aprendendo dentro da Bíblia Nós examinando as escrituras Nós estamos aprendendo dia após dia Com os estudos que o pastor traz para a gente Com essa revista muito rica em ensinamentos Que se você lê em casa Você não vai perder tempo Você vai ganhar muito tempo Você vai, ganhar, vai se alimentar bastante Mas Nós ainda estamos com um problema muito sério E não é só nós é muitas igrejas por aí que se diz fervorosa na, na fé trabalho lá fora aleluia não adianta você vir para a igreja bater cartão se não tem o trabalho lá fora nós damos toda a desculpa possível para não fazer nada lá fora não, não posso porque hoje é dia disso não, não posso porque hoje é dia daquilo Eu não posso porque eu vou ter visita em casa Não, não posso por causa disso Não posso porque eu tenho que ir lá Não posso porque eu tenho que ir cá Eu não posso, eu não posso, eu não posso Aleluia E o tempo é a gente que faz, irmão Você pode ter certeza que você consegue A tecnologia está nos embara embaraçando de uma forma tão grande Que nós estamos perdendo tempo com tanta coisa mas o que precisa ser necessário de fazer, nós não fazemos, nós temos tempo para tudo, né? para aquela droga chamada novela, para tudo nós temos tempo, mas menos para fazer um trabalho lá fora, né? o sal tem que sair do pacote, Jesus disse que se o sal não salgar, se ele não temperar, ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, Aleluia. A árvore que não der fruto, o Pai. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos. A vara que não der fruto. Aleluia. É para isso que eu vos chamei. Para que ide e dê. Aleluia. E qual que é o fruto, irmão? É fazer discípulo. É ensinar. É fazer o que está dizendo aqui no primeiro. na, primeiro, na na, na, no primeiro parágrafo do, do, do tópico, a doutrina é essencial para a saúde de Cristo, porque se você estiver perfeitamente doutrinado na palavra de Deus, você vai fazer discípulo, você vai fazer discípulo, ah, mas ninguém quer me ouvir, você vai encontrar sim quem, quem, quem te ouve, basta você pregar tempo e fora de tempo, aleluia, achei lindo ouvir um, um, um testemunho de um pastor um dia desse dizer que, ele se converteu, ele jogava basquete, aí no, é, é, no intervalo do jogo ele ia para dentro do banheiro orar e falar, Deus me dê esse grupo de basquete, Deus me dê os meus companheiros de basquete, e hoje ele conta o um testemunho, que mais de 50% daquele povo que jogava basquete com ele, hoje são os pastores que estão dentro da igreja com ele, Aleluia, ortodoxia e piedade, unção de Deus, o agir do Espírito Santo, a oração, né? o entusiasmo, a paixão, e por que ele orou? Porque ele era apaixonado por aquelas almas, era isso que a igreja estava perdendo, Ela estava, a igreja estava, estava perdida dentro do seu mundinho, você já, já parou para imaginar, irmãos, quando Jesus fala a parábola, do, do, do, do, do, a parábola do, do filho pródigo? Lá no começo do texto está dizendo assim, e continuando disse. Por que, que está escrito ali, e continuando disse? Porque antes daquela parábola ele tinha dito mais duas, que era a parábola da ovelha perdida e a da dracma perdida. E eu acho interessante a da dracma perdida, aquela que se perdeu dentro de casa, <risos> ela estava perdida dentro de casa A ovelha se desgarrou e foi para longe O pastor foi atrás Buscou, jogou nas costas e trouxe O outro se, se diludiu, né? Tudo que estava que, que ali do pai era dele Mas ele não estava entendendo Ele quis ir embora Mas um dia caiu em si e voltou Mas aquela dracma ela ficou perdida dentro de casa Ela não foi para o mundo ela não perdeu para fora Ela ficou perdida dentro de casa E quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja Não sabe nem por que está dentro da igreja Está perdido O espaço Não tem entusiasmo, não tem amor Eu venho aqui Eu, venho, eu passo, eu venho bater cartão, tá estou aqui Eu fui embora, eu bato cartão, tchau Perdido Dentro da igreja é só um é, aquela dracma perdida era um religioso estava ali aleluia só por mas sem fruto sem entusiasmo, sem amor sem, sem vontade de fazer a é verdade é uma pessoa que é uma pessoa que ela acha, acha que não está perdida, mas está ela está dentro da igreja, mas ela está perdida. Ela não se encontrou ainda. Mas é interessante que aquela mulher revirou a casa inteira e achou ela. Aleluia. E eu oro para que essa mulher, hoje, que seja a doutrina, que reviste a casa de Deus e ache, porque essa dracma se põe de pé, né? E volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas. E pare de dar desculpa para fazer algo. Para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? É revitalizar, é, é, é reavivar. Como disse Jeremias: Aviva o Senhor esse povo como antes. Interessante porque é texto de, de, de, de Jeremias que está em. Lamentações, está em Lamentações esse texto, né, se eu não me engano, eu acho que nos últimos, nos últimos versículos lá de Lamentações, Jeremias fala, aviva o Senhor esse povo como antes, está dentro do contexto que Jesus diz aqui, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor, aleluia, aleluia. amém irmãos? não vai dar para a gente continuar mais, nós vamos fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus, vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos, oh Pai, por essa noite, <risos> graças te damos, oh Pai, por mais um dia de podermos ter o privilégio de examinar as Tuas Escrituras, Senhor, Deus querido, Deus amado, eu peço a Ti, Pai Santo, que Tu, oh Senhor, coloque no nosso coração a sede pela Tua Palavra, a sede, Senhor Deus, por examinar as Tuas Escrituras dia após dia, a ter conhecimento, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, das Tuas Escrituras, das Tuas verdades, oh Pai, mas acima de tudo, Senhor Deus, não deixe que a chama possa apagar no nosso coração, não deixe que a paixão e o entusiasmo, Senhor Deus, venha morrer no nosso coração, Pai, que nossas lamparinas possam estar sempre acesas, que nós possamos ter o conhecimento, Senhor Deus, também, e a piedade, que nós possamos, Senhor Deus, aleluia, fazer a vontade da forma que agrada o teu coração, Deus de misericórdia, que nós possamos pregar, Senhor Deus, os corações cativos, mas de forma correta, Senhor, para que eles possam vir, Senhor Deus, aos teus pés, de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural, para que eles não venham, Senhor Deus, segundo a carne, para que eles não venham, Senhor Deus, segundo, aleluia, os rendimento deste mundo, para que eles não venham, Senhor Deus, a, a, a busca de coisas materiais, mas que eles venham, Senhor Deus, estar nos teus pés e aprender, Senhor Deus, da tua palavra a ser discípulos, ó oh Deus, aleluia, a buscar dia após dia o conhecimento na Tua Palavra, para que possamos, Pai querido, fazer a Tua vontade, da forma que agrada o Teu coração, em nome de Jesus, ó oh Pai, me falta a Palavra, Senhor Deus, para suplicar a Ti, Senhor Deus, a respeito disso, Senhor, ó oh Deus, ó oh, Pai querido, como, Senhor Deus, que a sede tem, tem sumido do coração do povo, Senhor, a sede pela Tua Palavra, a sede de aprender mais de, te, de Ti, tem sumido dos corações. Esse amor por Cristo, Pai, está sumindo, Senhor. A Tua Palavra diz, Senhor mesmo disse quando voltar, achará fé na terra, porque Tu já sabia que esse esfriamento viria sobre a face da terra. Mas eu peço a Ti que tenha misericórdia, Senhor. Não deixa que a chama venha a se apagar, ó Deus visita cada coração, Senhor Deus, visita o nosso lar, visita cada um, Senhor Deus, que venha, aqueles que se esfriaram na fé, aqueles que perderam o entusiasmo, perderam a paixão, Oh Deus, revitaliza, Senhor, revitaliza o nosso coração, coloque no nosso coração, Senhor Deus, aleluia, um coração piedoso, um coração amoroso, um coração, Senhor Deus, que ama o próximo, aleluia. da forma que agrada o teu coração. A eu te peço, a Senhor, te agradeço, no nome santo de Jesus, visita o nosso lar, para que possamos sentir a tua presença, quando chegarmos na nossa casa pai, visita os nossos familiares pai querido, nos dê sabedoria para pregar para eles Deus, nos dê sabedoria para pregar pai, mas não deixa a nossa boca se fechar nunca, nos dê coragem, nos dê força pai querido, nos dê conhecimento e unção da tua parte, para que possamos fazer segundo a tua vontade, Ô oh Deus Santo, Deus de misericórdia, visita nossos familiares, aonde quer que eles estejam neste momento, Ó oh Pai. Aqueles que são seu, Pai querido, traga, traga e traga depressa, Senhor. Tem de misericórdia, Pai querido. Visite, Senhor, visita, eu peço a Ti. Porque Teu Espírito Santo, o mesmo que está aqui conosco, é o mesmo que pode agora visitar neste momento, porque Ele é onipresente, Ele é todo-poderoso. Faça a Tua vontade, Pai querido, eu Te peço, no nome Santo de Jesus. Amém Senhor, graças a Deus Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces e consolações Do Espírito Santo Sejam com cada igreja na face da terra E o grande amor de Deus seja com todos Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que crê, diga Amém A paz de sua igreja